Meus amigos do canal Estamos aqui eu e minha família Tentando descobrir um café Que a geada matou Olha lá na frente tem bem ó é. E o pessoal está muito triste Porque o prejuízo foi muito grande Só que a gente que não conhece o lugar Já passei do lugar Porque eu estou vendo bem lá na frente Um café queimado pela geada eu Vou ver se eu consigo chegar lá para gravar é, ó, Alguns pontos queimados Outros, outros cafés Mas é. não Felizmente nem todos estão queimados, né? Felizmente, nem todos. Mas tem bastante ponto queimado assim. Ali naquela na esquerda aqui tem um cafezal queimado. Olha lá em cima, não. tá vendo lá? É, é mais das baixadas, né? Não, bem não é só não, que eu já vi no alto também, viu? Já vi também, que lá não tá tão baixo não, ó. Que não tá tão baixo não. A bastante alto, pode ver que não, não queima, mas no do cafezal. O prejuízo foi muito grande. Financeiramente falando, não tem como você conseguir de volta esse prejuízo não, gente. Porque eles iam colher. Aliás, estão colhendo o café agora, agora é a época da colheita. Né? É. Pessoal, tá tudo na roça. Aqui, ó. Lá. Deixa eu ver se eu consigo achar Às alguma esquerda? coisa daqui. Vou ver se eu acho aqui debaixo dessas árvores aqui uma entradinha para ver se eu consigo descobrir um lugar que tá, tá queimado. Hum? Tá cheio de céu. Ai, tá tão seco. Meu Ó. Deus, como tá? Aqui? O nariz sofre. Bom, gente, eu tô no alto de um cafezal e eu consegui daqui o que eu disse pra vocês só que eu vou gravar só um pedaço tá bom? eu não consigo ir aonde eu vi um pedaço maior eu estou muito longe tá bom? já vou dizendo pra vocês que eu estou bem longe o vento aqui tá muito forte mas esse escuro que vocês estão vendo aí ó é café que foi queimado pela geada. É uma pena que eu estou numa distância muito... E não dá para ter noção exatamente. E o vento aqui está muito forte, então tudo colabora para não ficar uma boa gravação. Mais para baixo tem mais um pouco queimado também, que é ali. Ó. Mas pela distância, pelo vento, por tudo, a imagem não está muito boa não. Nós estamos no meio de plantações de café aqui no estado de Minas Gerais. O pessoal está trabalhando na roça. Tem algumas fazendas ali de café que não foram, não foram queimadas pelo sol não. Pelas geadas, quero dizer. Uma casinha lá longe. Ó. Um carro. Tudo café. Só que o dia hoje está ventando, esfriou bastante. Então a imagem não está aquelas coisas não. aqui do sul de minas gerais tem muitos cafezais Como vocês podem ver daqui de onde eu estou gravando até lá no alto onde eu estou levando agora o olho ótimo da, da câmera são cafés e no meio tem uns pés de eucalipto tudo mas tudo isso aqui é região de café tá vendo lá com certeza Pessoal tá tudo na batalha, na luta no dia a dia, né? E aqui nós temos eucalipto, mas o resto tudo é café, tá vendo? Isso aqui é café. Pessoal, eu estou passando aqui, nessa estrada de terra, indo para a cidade e deparei-me com esse pé de árvore que eu não conheço Eu achei interessante a situação é, que está essa árvore carregada com essas sementes aqui Então, como eu não tenho conhecimento, se alguém do canal conhecer por favor, coloca nos comentários, me ajuda a conhecer mais do meu país, do meu Brasil amado Estamos no estado de Minas Gerais e, portanto, eu, eu gostaria de registrar para vocês verem. E quem conhece, por favor, coloca nos comentários para a gente. Às vezes, pesquisar no Google também dá resultado, mas eu gostaria desse companheirismo que eu tenho com vocês no canal, que os inscritos conversam comigo e com a minha esposa. Isso é muito bom. Interagir com a gente é, muito, é, muito, é, é de muito aprendizado para mim, de muito é, aproveitamento, seria isso. Então, se alguém conhecer, por gentileza, coloca no, no, nos comentários, tá bom? Eu vou me aproximar aqui mais para vocês terem uma noção. Olha aí, ó. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu não posso ir até lá, mesmo porque eu nem tenho noção da localidade que eu estou aqui e não vou me atrever a entrar numa propriedade que eu não sou convidado. Mas olha só, quando eu vejo um lugar como esse, eu fico a pensar quantas pessoas viveram aqui, quantos momentos de felicidade. Também de tristeza, aquele mictório lá que eu conheci e usei por muitos anos, a gente conhecia no interior por privada. Atrás parece que tem uma construção. Esse pé de árvore, não sei que se trata, que eu estou numa boa distância, mas parece que não é frutífera. Não eu ia dizer quantas, quantos frutos esses pés de árvores não deram para essa família ou as famílias que aqui moraram. E tem aqui do lado uma outra construçãozinha abandonada também, não sei se é uma tulha, geralmente é, ou se no passado foi uma capelinha, porque o mineiro tem esse costume em suas propriedades de construir em pequenas capelas, mas eu fico olhando e pensando comigo aqui como que não deve ter sido maravilhoso e bom o pessoal que morou nessa época aqui nesse lugar. Um registro curioso de nossas andanças. Aqui um bambuzal magnífico, muito velho com certeza, de um lado e também do outro lado. E Enquanto eu fazia essa mudança aqui de um lado para o outro, como eu fiz agora, eu vi algo interessante, gente. Uma vaca, ela veio lá do alto e parou. E lá do alto ela tá olhando pra cá. E agora eu tô escutando ela mugir. Olha lá. Olha aquela vaca lá, tá mugindo, olhando pra trás. Vocês desculpem o balanço que eu tô muito longe, tá bom? Agora eu vou voltar pra vocês verem a distância que eu tô dela. Um coquinzeiro lá próximo dela, né? E me parece que ela tá sozinha, viu, gente? Enquanto isso, o vento tá aqui, só vendo aqui. Olha lá, Mugênio, quem escutou? Se é que deu pra escutar? As construções abandonadas, e aqui estou eu, terminando esse pedacinho de gravação pra vocês. Olha, gente, com muita tristeza no coração. Eu não falo isso de uma forma fingida não, falo isso com dor no coração mesmo. Isso aqui tudo que vocês estão vendo são pés de café que a geada matou. Os antigos, da época de 75, deu uma geada nessa aqui no Paraná, eu era jovenzinho e fez isso aqui. ó. Eu me lembro que a tristeza foi tão grande que teve alguns fazendeiros que não suportaram, ó, porque perderam muito dinheiro, estavam endividados com o banco não suportar o tranco infelizmente fizeram o que não deveriam ter feito isso aqui são cafés que infelizmente né, vai ter que ser arrancado porque o frio quando faz isso ele não perdoa de forma nenhuma não tem mais como rebrotar agora eu não sei se existe alguma técnica no século 21 que possa fazer com que isso aqui volte a, a ter vida, mas eu acho que não, acho que é a mesma coisa Café Que a geada Simplesmente matou E ali na frente ó, Tem um Um pé de banana O pé de manga já resistiu Olhando daqui eu estou vendo que ele resistiu Mas o pé de banana não resistiu não Olha a situação que ficou o pé de, de banana lá. Ó, é o que eu falo, quem mora na roça sabe o que eu estou falando. É uma pena, né? Mas a geada faz isso. Então eu estou registrando aqui para que as pessoas que não conheçam, conhecem, venham a conhecer o que é um café queimado por uma geada.